Bancos e instituições financeiras não vão mais pagar dividendos no ano de 2020. E aí, será que essa notícia é verdade, é mentira? Tem alguma observação aí que não foi contada? Visto que no Brasil a gente tem vários bancos, Banrisul, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, HSBC, Santander e por aí vai. Será que vale a pena investir nesses bancos se isso for verdade, que eles não vão mais pagar dividendos esse ano? Então essa é a dúvida que eu vou responder nesse vídeo aí. É importante que você fique comigo até o final porque no final eu vou te passar ali uma tabela com algumas expectativas de dividendos dos bancos de alguns bancos né da bolsa de valores para pós-crise, né? Pós essa pandemia do coronavírus. Meu nome é Alessandro de Lima, do canal Melhores Investimentos e vamos lá. Tem uma dúvida principal aí, será que já era a gente investir em bancos e instituições financeiras na bolsa de valores? Porque foi muito comentado que os bancos não vão mais distribuir dividendos esse ano. E a verdadeira notícia é que não é bem assim, mas é como se fosse. Se liga só nisso daqui. Instituições financeiras estão impedidas de distribuir dividendos, dividendo que nada mais é do que a parcela do lucro destinado aos acionistas, ou seja, a empresa tem o lucro, né? o banco tem o lucro, e parte desse lucro o banco sempre distribui para os acionistas. Né? Só que agora houve um interrompimento de pagamentos além do mínimo obrigatório em seu estatuto, ou seja, os bancos vão sim poder distribuir dividendos, mas não além do mínimo que está lá no estatuto de distribuição de lucros deles para os acionistas tá isso era algo a ser seguido até setembro desse ano mas agora foi prorrogado até o final do ano de 2020 conforme o conselho monetário nacional (CMN). e isso se deve a alguns motivos por exemplo financiamentos adiados Eu e vários aí tipos de financiamento principalmente imobiliário que foram é, parcialmente tiveram parte da parcela reduzida por um tempo alguns até que tiveram a postergação de algumas parcelas de financiamento também a expectativa de aumento de inadimplência ou seja hoje o cidadão brasileiro lá tá recebendo várias contas né vai focar ali nas contas que são destinadas à sua sobrevivência né? e o banco muitas vezes não tá inserido nessas contas que vai sobrar dinheiro digamos assim para o brasileiro pagar há uma expectativa de aumento da inadimplência e isso afeta diretamente o lucro dos bancos além disso tem a preservação de recursos porque bancos assim como qualquer outra empresa tem os custos fixos deles ou seja funcionário aluguel e por aí vai manutenção né então é importante os bancos segurarem um pouco aí as rédeas principalmente porque a gente não sabe até quando isso vai pelo menos não até o momento. E os impactos que tudo isso vai causar e por quanto tempo haverá efeitos desses impactos do coronavírus? Tá legal? E para gente, investidor na bolsa de valores, e agora, será que afeta o valuation das empresas essa diminuição no pagamento dos dividendos? Afeta sim, tá? Porque querendo ou não, principalmente se você faz ali um valuation por fluxo de caixa descontado, é um tempo aí que você não tem lucros e além disso. Como é uma crise, você tem que diminuir um pouco as margens, ou seja, tem que ir um pouquinho mais para o lado pessimista ali ao fazer o seu valuation. Porém, a maioria dos fundamentos das empresas não foi alterado, tá legal? Então, aos olhos do investidor de valor, nada mais é do que algumas empresas se apresentando com um bom desconto agora na Bolsa de Valores, né? Então tem esses dois ângulos, mais se a gente pegar ali o quanto caiu e rebater a diminuição no valuation, indo um pouquinho pro lado pessimista a gente vê que o desconto na bolsa na maioria dos bancos foi exagerado então boa oportunidade aí é claro isso não é uma recomendação de compra mas pode simbolizar boas oportunidades tá ok e as expectativas pós pandemia tá se a gente pegar aí os dados históricos dos últimos anos de pagamento de proventos com base na cotação atual dos bancos, a gente vê aí que, por exemplo, o Banrisul tornaria 7,10 de dividend yield, o Banese 6.4, o ABC 6,3, Itaú 6, Santander 5,6, Bradesco 4,5, Banco do Brasil 4,4, BTG 3.9, né? Claro que isso daqui não é garantia de nada, é apenas uma estimativa muito por cima, né? Mas é só pra gente entender aí que a principal notícia foi que os bancos vão ter que distribuir no máximo o dividendo mínimo do estatuto deles, tá legal? Então. Até o final de 2020 a gente não vai receber dividendos gordos aí dos bancos, tá ok? Mas torcemos aí para que isso passe quanto logo e os lucros retomem aí e com isso os dividendos para nós acionistas. Forte abraço e até o próximo vídeo.